Último episódio de Minecraft Eder Agora vamos ficar perto das moas aqui na esperança que elas que elas dropem um ovinha, né? Eita, aqui também tá é perigoso de descer, porque tem pouco slime aqui, ó. Mas ele tem uma moa. Gente, passou tanto tempo que eu até aprendi eles aqui para ficar mais fácil. A moa azul acabou de entregar um ovo. Eu vou, vou, vou pegar, Não, deixa ele Nasceu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Gente, seguinte, eu e o algodão doce aqui temos uma coisa pra falar pra vocês Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom Pra quem não tá entendendo esse barulho que tá tocando aqui assim uh, uh. São as nossas moas. Deixa eu ir ali, peraí. Gente, que eu sou pai de pet todo mundo sabe, né? Mas pra quem não viu o último episódio, a gente adotou logo cinco moas. Todas as espécies. E olha que coisinhas mais lindas que a gente tem. E tem desde a mais comum que a azul até a mais sara. Que ou é a preta ou é essa que, que é marrom que falo, Mas pra mim é amarelo isso. Mas enfim, eu ainda não sei, né? A gente precisa esperar elas crescerem pra gente poder colocar a cela. E a partir daí, usar elas como meio de locomoção. Mas que elas são as coisas mais fofas do universo, elas são certeza. Pra quem ficou curioso sobre esse negócio das moas, mano, passa aqui na descrição que você completa de Aedra pra ver todos os episódios, fechou? Mas de qualquer forma, hoje nós vamos até o templo da Valkyrie enfrentar ela. E honestamente, isso é um pouco mais difícil do que parece. O que eu tô pensando é o que Já que a Valkyrie é um outro boss, e a gente não tá, tipo, top 10 forças, o esquema seria eu fazer uma armadura nova, trocando essa calça de Zenith por uma de Gravitite, tendo um capacete e uma calça de Gravitite. Eu também queria saber se dava pra gente fazer o colar, luva e outros anéis. V vamos dar uma olhada aqui. Os colares que nós temos são de ferro, ouro, zenite e Gelo. Ó, como a gente viu, tem quatro tipos desses pendantes. Vamos chamar eles de colares. O ferro, ouro, gelo e o zanite. Pelo que tá escrito aqui, o de ferro e o de ouro são puramente decorativos. Já o de zanite faz a gente minerar mais rápido conforme a nossa vida estiver mais estragada. O de gelo congela todas as águas e lavas perto da gente. O de Dagger Frost, ele joga bolas de neve com mais dano. E o Lucky Belt faz os mobs droparem presentes quando forem derrotados. Bom, então, seguindo essa lógica, meio que o que vale a pena fazer tudo de zanite mesmo. Ainda mais agora que a gente vai minerar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Fazer os dois anéis de zanite e o colar. Com isso a gente vai equipando tudo bonitinho. Eles não aparecem no nosso corpo. Ó, oh, aparece sim o um colar aqui, ó. Muito legal. se tudo estiver correto, agora a gente vai estar tá minerando bem mais rápido. Então enquanto as nossas moas não crescem, vamos atrás de todo esse minério de gravitite que a gente puder e aí a gente vai estar tá equipado pra enfrentar a Valkyria. Bom, eu sempre vou pra esse lado ou pra esse. Então vamos pra esse hoje. Que por sinal é o lado do portal, onde começou tudo. E ó, aquela dungeon ali é do último boss. Depois o que tá na nossa essa casa para vocês terem ideia. Em algum momento a gente vai derrotar ele e vai ser insano. Bom, já tô vendo aqui alguns minérios que a gente quer. Só que o problema é o seguinte: é, a gente não tem como, aí. a gente não vai ter como descer ali, né, para pegar eles. Então vamos fazer o seguinte: vamos derrubar Marvrita aqui. E assim a gente vai ter blocos. Aliás, o colar tá. Ga... Meu Deus, já gastou tudo. Mano, acaba muito rápido. Se eu soubesse que ia gastar tão rápido o colar e os braceletes, eu não tinha usado ainda não. Eu fiz à toa, basicamente, né? Ah, mas acontece, né? Como que fala? É vivendo e aprendendo, né? Mano, e essas nuvens azul que a gente pegou aqui, elas ajudam demais. Tipo agora que eu, que eu quase caí ali, ó, graças a elas eu consegui sobreviver. Eita, vocês viram isso? Tá, retiro o que eu disse não, Pra quem não viu, eu vou fazer de novo aqui, ó Mano, tá O colar é bom O colar é bom, não vou reclamar mais não, deixa quieto o problema mesmo é essa montanha aqui que não tem nada. Na real tem bastante, tem bastante Ambrósio né? Mas Ambrósio não vai servir para nada agora. A gente precisa mesmo de gravitite. Levando em conta que a gente já tem cinco, a gente já tem um capacete. Daí só vai faltar basicamente para bota e depois para fazer uma luva. Na real acho que é uma boa pegar Ambrosio também para né, Parando para pensar, porque eu vou ter que esquentar esses minérios. De qualquer forma, agora é continuar a nossa exploração atrás de minérios. Parte boa é que é até que tranquilinho esquentar todos os minérios, né? Deixa eu dividir aqui em duas fornalhas para ver se vai mais rápido. E também que a gente já tem um bloco aqui, né? Mas ele é de decoração, não sei se eu quero tirar ele. Outra coisa que dá para fazer também é colocar a minha picareta e as outras ferramentas que eu tenho aqui dentro do altar com o Ambrosium, que vai esquentar eles. E esquentando eles, vai reparar, né? Já essa minha espada não tem como, não. Bom, já que a única coisa que a gente pode fazer agora é esperar as minérios esquentar, né? Deixa eu ver se nossas moas cresceu. É, na real, nenhuma delas cresceu ainda. Nossa, demora bastante, né? E isso que ó, está sendo as partículas dela, por causa que eu já Deus, os que ela pediu. Será que eu preciso colocar a cela nelas? Eu acho muito improvável, mas dá para clicar nelas? É, Ainda não funciona, não. Acho que a gente vai ter que esperar mesmo. Bom, Então, gente, vê se cresce, tá? tá? Então, já que eu vou ter que esperar todos os minérios esquentar. Vou aproveitar que também eu vou fazer gelo, porque fazendo gelo, a gente pode fazer outro baú desse aqui para ficar completinho. E os minérios vai esquentando enquanto isso aqui. Ó, o gelo vai fazendo também. Tá bom, ó, os nossos minérios já esquentaram e eu já tô terminando aqui ó, de fazer o gelo compactado. Então, só trabalhinho, mas foi de Eu separei mais uma daquelas Comidinhas para as moas, porque eu quero entregar para algumas. Ah, não precisa. Eu ia entregar para alguma delas para ver se elas iam crescer, mas fora aquela ali, eu acho que todas cresceram, né? Bom, então deixa comidinha aqui para outra hora, né? de guardar aqui, ó. E vamos fazer nossas coisas enquanto tá terminando aqui, olha. Pera aí, fica aqui rapidinho, Godão Luz. Ó, primeiro. Opa, botinha a gente já tem, né? Capacete, calça. Estamos agora com a armadura completa de zenith. Luvas, zenith não, gravitite, ó. Até rei Eu não sei muito bem o, o, o que a luva faz. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aparentemente é uma das melhores armaduras do Aether. E essa luva faz parte pra completar essa grande armadura aqui. Aí, levando em conta que a gente só não fez o escudo, a gente basicamente tem tudo. Tem tudo desse minério. Deixa eu tirar essa fornalha aqui, já que nós não estamos tá usando ela por enquanto. Vamos guardar ela aqui, ó Aí já já quando terminar todos os gelos aqui, a gente faz o baú. Mas agora que a gente está de armadura completa e já temos uma cela, vamos testar a moa. Mano, eu tô pulando um pouquinho alto, né? Espera aí. Ah, a armadura completa Deixa a gente bem mais potente, né? B bom, vamos não usar por enquanto, então Por causa que eu quero andar de boinha aqui agora Oi, moas! Sou azul que não cresceu ainda, né? Engraçado, né? Bom, vamos começar então pela mozinha laranja aqui Que é bonitinha E eu não consigo sair daqui com as moas Bom, para então v Vamos abrir a janela aqui Aí se as moas escapar, tudo bem Porque elas são livres, tá ligado? Já, já que eu sou, eu sou o pai dela eu sou o pai de pet Eu, eu não quero trancafiar meus fios pra sempre, não Eles já estão crescidinho tão livres Mas aquele ali que não tá... Ó, oh, gente Cuida do azul aí que não cresceu ainda, não, tá? Bom, ó, a moa laranja ela era marcada por ser uma moa rápida. Realmente, ela é bem rápida. E eu consigo subir bem alto com ela até. Nossa, muito legal, muito legal. Eu quero, eu quero testar todas as moas. Tem, tem como pegar a cela de volta? Hum, não, eu vou ter que fazer mais celas. Bom, a parte boa é que a maioria das linhas a gente já tem, né? Eu só vou ter que ir atrás de couro. Já que o gelo tá fazendo isso, eu vou, eu vou lá atrás lá. Então, vamos lá, vamos lá pegar a couro. acredito que agora a gente já tem aqui os oito gelo compactados, sim. Vamos fazer o um baúzinho aqui, ó. A Ethereum Chest. Qual o rolê dele? Não sei, mas que eu queria ter um aqui um aqui, entendeu? Pra combinar. Também temos todas as celas agora, mas eu tô com certo receio. Fica aí, algodão doce. Por causa que é o seguinte, numa... nessas horas, eu acabo saindo e entrando do mapa para salvar a gravação, aqueles ângulos de câmera que o editor coloca. E numa dessas, esse daqui tá normal, mas todas, exceto aquela que tinha colocado cela das moas, voltaram a ser criancinha. Agora a moa branca voltou a ser Adulta, essa aqui é marrom também, que é um pouco rara. A moa azul continua pequena, ela não quer crescer. Ó, a moa laranja aqui, ó, deixa eu colocar ela lá para cima de volta. Cadê a moa, a moa, a moa preta? Mano, ela era a mais rara, eu não posso perder ela. Porque pelo menos testar. Ah, tá aqui, ó. Oi. Bom, vamos começar então agora pela marrom, que eu não tava falando sobre ela mas deixa eu ver. Não é rápida, não. Ó, mas que ela voa alto, ela voa. Olha a altura que a gente tá. Maneira. Vou deixar ela aqui no nosso telhado. A moa azul não cresceu ainda, que é a mais comum. A branquinha, uma das bem, bem de boa também, aqui, ó. No rolê de voo ela não deixa desejar, não. Ela voa até que alta, bem legal. Tem uma velocidade boa. Eu acho que até agora ela é a melhor, por causa que a marrom é meio lardinha. A laranja é muito rápida e voa pouco. Essa aqui tá no meio termo. A azul não dá para testar, então vamos para mais rara de todas. A moa preta. Ó, tem que ficar diferente a cela nela. Oh, eu acho que ela acho que ela pula. Peraí, ela é rápida? Tá, ela não é tão rápida quanto a laranja, mas ela é rápida. E vamos ver o voo dela. É, definitivamente, até agora, essa é a melhor mod de todas. Agora, o teste que eu quero fazer é voar de moa e algodão doce e armadura completa ao mesmo tempo. Ó, oh, mas a azul cresceu. Pera aí, então. algodão doce, fica um pouquinho só pra testar aqui. Velocidade boa e três pulos. É um pouquinho melhor que a laranja. Ainda dá é um pouquinho devagar, né? Uma maneira. Agora vamos testar a melhor moa de todos, com a melhor armadura de todas, com o coelho. Velocidade normal e pulo. Com a moa, eu não consigo dar aquele pulo do coelho lá pra frente. Bom, legal. Moas, fiquem aqui. E agora eu vou pegar uns itens pra me equipar, por causa que o meu objetivo agora é ir lá no templo da Valkyria tentar derrotar ela. Ó, eu tenho aqui uma outra espada de fogo, vou levar ela zerinha. Essa faquinha de trovão eu vou guardar pra algum boss que seja em campo aberto, porque a Valkyria é numa sala, então não tem porquê. Vou levar um escudo, uma lança da Valkyria e esse docinho aqui. Eu não sei muito bem o que, que é, mas para ter tampouco, eu acho que talvez ele dê um efeito especial. Será que tem alguma coisa no livro aqui? Aparentemente, esse docinho aqui ele recupera toda a minha fome e é bem útil para batalha contra bosses. Bom, deixa eu ver o azul então. É a mesma coisa, só que a diferença é que esse aqui tem menos. Então vamos levar só o dourado mesmo. E é isso, ó. Temos blocos, temos maçã, comida, recuperação de fome. Ah, não acho que falte nada para nós. É, o único rolê é que a nossa picareta definitivamente não vai conseguir ser arrumada. Mas vamos assim mesmo, né? Tanto faz. O que importa é que a gente está pronto para batalha. O doce, vamos fazer a história. Bora. Estamos aqui na entrada do Templo da Valkyria Bom, por segurança e precaução Vou tampar aqui com é a entrada, né? Tinha uma madeira para sinalizar com a entrada E vou deixar o algodão doce aqui Algodão doce, sobreviva, tá bom? Tá, agora a gente vai explorando os caminhos para olhar todos os baús Ó, colar de ferro Vamos começar bem já então com um o colarzinho Tocha, maneiro também Eita, calma, calma Derrota, derrota, derrota Sai Tá, derrotamos uma mímica. Uh, oi, o que é isso? Você quer lutar? Ah, que o maninho fofo tá me diminuindo. Acho Ah, tá bom então. Eu vou com a própria espada da valquíria. Eu não, eu não, eu não vou, não vou fazer uma luta fácil para você. Ela falou sai, sai. Tá bom, tá bom. Você venceu, tá? Medalha de vitória. Deixa eu testar isso daqui uma vez recupera tudo mesmo, né? Tá, aparentemente eu derrotei uma valquíria, mas acho que esse aqui não era o um chefão, né? tava muito fácil para o seu chefão. Tá, vamos para o segundo andar e vamos ver o que tem aqui no templo da valquíria. Tá bom? Outro colar de, de ferro, um dardo de ouro e um dardo venenoso. Aqui, é, se vocês olharem, tem esse lançador de dardos, né? Eu não tenho nenhum aqui ainda, mas eu vou fazer um depois para a gente poder lançar dardos no próximo chefão, porque eu acho que pode ser útil. Eu não havia bem tocado que tinha, mas como nesses baús das Dungeons sempre tem bastante dardo, eu acho que pode ser bem útil nas batalhas, na realidade. Vamos fazer isso nos próximos. Bom, aqui já foi uma picareta de zanite. Vamos levar mais tochas, mais um dardo. Que isso? Por que você veio junto? Mano, calma, agora, agora complicou. Tá, eu tinha subestimado ela do mesmo jeito que ela subestimou eu. A Valkyria é um pouquinho forte, sim, gente. Uma coisa que eu percebi é que é a mesma Valkyria. Porque se vocês perceberem, não tem duas ao mesmo tempo aqui nunca. Mas tudo bem, né? Vamos tentando derrotar aqui. E vamos avançar até o templo da Valkyria, né? Quer dizer, esse aqui é o templo da Valkyria, mas a sala dela foi a gente poder derrotar ela. Tá, mais dardos, bom. Mais tocha, legal. Vamos coletando tudo que tiver pra gente aqui. E vamos pro terceiro andar agora. Que susto! Tá, eu acho que. a impressão minha tá ficando mais forte cada batalha. Eu já derrotei ela três vezes. Quantas, Quantas vezes vai ela aparecer? Pronto, derrotamos ela quatro vezes já. Aqui tem algo? Não. Que susto, sai! Que? Logo quatro! Calma, eu vou derrotar tudo. Calma, calma, calma, calma, isso aqui. Tá. Tá, derrotei outra aqui. Vocês estão brava comigo? Não. Tá, temos seis medalhas. Ué? Um ovo de moa? vou levar, vai. Mais balde, picareta, dardos... Um lançador de dardo! Vamos testar na Valkyria. E olha, uma descida aqui. Vamos olhar. Na real, primeiro, vamos testar o lança-dardos. Nada? É, nela não, não, não funciona! Dá licença, dá licença. Mas gastou os dardos, não gastou? Gastou. Talvez o dardo envenenado seja melhor. Mas para conseguir o, tarde o dardo envenenado, o lançador, preciso de um balde envenenado. A gente não tem. Bom, vamos descer a escada aqui. Vamos ver o que tem para gente. Meu Deus. Eu acho que aqui é a sala final da valquíria. A gente chega e derrota ela, fala com ela. Como que é? É igual às outras essa? Tem uma árvore dourada aqui. Então dá a entender que as árvores douradas são dela. Pedra luminosa, um trono. Não tem nada aqui embaixo. Mais uma árvore para crescer. Bom, então. Olá, senhorita, valquíria. Tudo bom? Basicamente o nome dela é Herskagol, a rainha das valquírias. Eu tenho três opções de perguntas. um, Adeus. Um, eu gostaria de lutar com você e o que você pode me contar sobre esse local? Vamos, vamos aqui primeiro, né? Esse aqui é um santuário para nós, valquírias podemos ficar descansando em paz. Eu vou falar que eu gostaria de derrotar ela. Muito bem, então, me traga 10 medalhas que você pode conseguir derrotando as minhas subordinadas para provar que você é bom o suficiente. E aí a gente pode ver. Aí eu tenho duas opções, uma falar que eu vou conseguir as medalhas, que eu já tenho oito preciso de 10. e outra que eu posso aregar. Mas não, eu vou atrás dessa batalha. Valkyria, espere, temos oito medalhas já. Se não me engano, eu tinha uma Valkyria logo aqui. A gente já pode derrotar ela e partir para a batalha, porque aqui não terá medo. Ela estava aqui, olha, eu lembro. Bom, é o seguinte, só a chefe que mandou. Então vem pro X1, Mano, eu queria ser a espada dela mó da hora. 9, tá bom, só falta uma medalha. Pelo que eu entendi, se a gente ficar andando por aqui aparece as valquírias. Olha, não falei? Mano, tem mais do que deveria, tem mais do que deveria. Olha a minha vida. Tá. Calma. Já tá difícil com elas, imagina com a valquíria final. Eu tenho que tomar cuidado. Bom, de qualquer forma, conseguimos. Vamos atrás da nossa batalha. E olha só, deu tempo até da árvore crescer e agora está na hora da batalha. Valquíria, eu estou pronto. Quero lhe desafiar e que o melhor vença. Eu adoraria lutar com você e eu já tenho as medalhas. Estão aqui. Ela falou: Desculpa, eu não, eu não luto com o O que é o Ela tá me chamando de fracote. Peraí, será que é porque tá bugado aqui com essas medalhas? Peraí, deixa tá de novo aqui. Tá, eu reiniciei o jogo e nasceu uma moa. Tá, peraí, eu acho que eu vou ter que. Desculpa, Moa. Agora que eu um mapa, até nasceu uma moa aqui, né? Vamos ver se agora vai funcionar. Dez medalhas, quero lutar com você e toma as medalhas, ok? Vamos começar? Tá, acho que ela vai esperar eu dar o primeiro ataque. Tá, temos aqui dardos, temos aqui o escudo, temos aqui essa espada por precaução. Você tá pronta? Então, Valkyria, que o melhor vença. Ah, esse aqui não tá funcionando? Então ela falou, se você quer me lutar comigo, comece a qualquer momento. Então, bora! Tá, apareceu a barra de boss dela, apareceu a barra de boss dela, vamos lutar. Tá, ela tá me atacando, tá, ela tá me atacando. O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Pera aí, esse escudo tá batendo junto. Sai, sai, Valkyria! Sai! Ela me deu um trovão! Calma, calma. Deixa eu, deixa eu dar a espada de fogo, espada de fogo! Espada de fogo dá pouco dano. vou com a espada da Valkyria. Tá, pera aí, aprende mesmo que vai ser mais difícil que eu. Meu Deus! Isso que é mais difícil do que eu esperava. Calma, eu preciso só me alimentar. Dá licença! Sai! Sai! Sai! Enquanto eu não deixar ela chegar perto, eu tô até que bem. Só ficar rodeando ela, batendo assim e correr desses trovão que eles são as piores coisas que podem acontecer. Meu Deus, quase pegou em mim. Calma. Aproveita agora e encurrala ela, encurrala ela. Sai, não deixa ela bater em mim. Se ela bater em mim, eu vou tomar muito dano. Olha minha vida, eu tô tomando muito dano. Calma, calma, calma. Deixa eu pular aqui na água. Boa, já tá na metade da vida dela. Calma, mano, já acabou para você, Valkyria. Toma aqui. Será que... Nossa, mano, tá... calma, tem que tomar muito cuidado. Tem uns ataques que ela dá do nada, que eu perco muita vida. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma. Me encurralou, calma. Ela tá perdendo pouca vida agora. Tá, acabei de perceber que dá pra defender com esse escudo aqui. Não, não vale a pena, não vale a pena. Calma, tô para morrer. Homem. Tá, falta pouco, falta pouco. E... Boa! Boa! Derrotamos a Valkyria. Boa. Conseguimos! E aqui está a sala do baú dela. Com isso, conseguimos uma espada de ouro normal e uma chave de prata. E com isso conseguimos uma capa de valquíria, uma pá de valquíria, um machado de valquíria e um peitoral de Netuno. Mais comidinhas e uma capa da invisibilidade. Começando pela capa da invisibilidade, nada que eu uso aparece. E creio eu que eu também seja invisível para mobs. Já com a capa da valquíria. Eu fico bonitão. Ah, basicamente, quando eu tô com essa capa, eu fico mais leve do que o ar. E eu posso cair devagarinho. Basicamente, é aquele efeito quando a gente tá com uma moa, com um coelho. É bem bom. Já esse petróleo de Netuno? Aparentemente, é uma armadura muito forte e boa para enfrentar coisas debaixo da água. Mas, no momento, eu não tenho... Acho que não tem dungeon debaixo da água, então não é muito útil para nós Eu olhei aqui também, pesquisando, eu achei, além de um disco musical da Valkyria Temos a lance que já temos, e temos é, desde luvas até uma armadura completa Então eu vou ver se eu derroto mais Valkyrias depois Mas por agora, conseguimos Podemos nos preparar para ir para o penúltimo boss do Aether Ah, e agora dá para quebrar aqui? Dá, boa Então vamos até o algodão doce Bora, algodão doce Missão dada, é missão cumprida Vencemos Não dar um pouquinho desses blocos também, né? Por que não?